E dentro de uma hora a gente vai ter o discurso do Jerome Powell. Tá todo mundo ansioso para ver o que ele vai falar. Eu vou comentar para vocês aqui na análise de hoje quais são as minhas perspectivas que eu estou fazendo aqui agora nesse momento. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, tá acompanhando há mais tempo, já vai aqui embaixo, aperta esse botãozinho do like, que é extremamente importante. Comente abaixo o que você está fazendo aqui agora com Bitcoin, você está agora em uh, um short, long, qual é a sua, a sua visão? Aí? Eu quero realmente entender o que vocês estão imaginando, Aí vou comentar para vocês aqui o que, que eu estou de olho nesse momento. Então vamos lá, pessoal. Vamos comentar aqui. Primeiro ponto importante: o Bitcoin está aí, ó, praticamente, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto mês que o Bitcoin não fez uma correção aí no mensal, tá? Então, é, obviamente, né? Quatro meses aqui nesse, nessa, nessa, nesse ralizinho aqui, uma correção no mensal, na minha opinião, não seria nada estranho, tá bom? Esse é o primeiro ponto aí. Que você tem que avaliar aqui também. Se puxar tipo, o gráfico de tempo semanal, também a gente pode ver que tá uma formaçãozinha aqui parecendo uma formaçãozinha de topo nessa região, tá? E teremos bons suportes nessas. Regiões, provavelmente, que nós viemos de 25 mil dólares até essa zona aqui dos 23 mil. 23.600, mais ou menos, tá, pessoal? Então, são as zonas que eu estou interessado em me expor mais em Bitcoin, tá? Acredito que a minha visão para o fala Jean-Paul hoje vai ser, obviamente, a né, minha expectativa é a ver eles aumentando lá em 0.25 né, basis point, 25 basis point, né, a taxa de juros, e acredito que eles vão manter esse aumento aí mais, nas próximas reuniões, tá? É a minha perspectiva, é as coisas não mudarem aí. Ah, eu acho que as, as, as taxas de juros serão cortadas... Uh, na minha opinião, quando as coisas começarem a ficarem muito feias lá é, no mercado, quando tiver quebradeira, tá bom? Antes disso, não imagino nenhuma, nenhum uh, corte de taxa de juros. Isso pode levar um pouquinho ao Bitcoin a é, corrigir, tá mas eu não vejo o Bitcoin, de fato, aí é, fazendo aqui agora uma, uma super queda, a não ser que a gente tenha, de fato, uma, uma, um, um problema grave no mercado aí que leve, de fato, essa... essa esse corte de juros, tá bom? Então, na minha opinião, uma correção para o Bitcoin agora seria saudável, tá? E eu vou estar interessado em expor uh, se o Bitcoin buscar essas zonas que eu vou mostrar para vocês aqui agora daqui a pouquinho na análise é, para a gente buscar testar regiões aqui dos 33 a 34 mil dólares, tá? Acho que seria natural a gente fazer a correção para buscar essas regiões. Eu acho que sem corrigir aqui, é para mim bastante estranho realmente o Bitcoin buscando essas regiões mais acima que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Mas basicamente isso, pessoal. A minha visão é essa, é... é Uh, a gente vai ter só de fato o problema esse mercado aqui quando esse corte de juros vier e de forma forçada tá antes disso acontecer não vejo aí grandes problemas aí uh, é, para o bitcoin aí também para sp pequeninhas tá bom mas ontem foi um dia também extremamente totalmente maluco né para mim pelo menos né pessoal quem acompanhou o live trade viu o Bitcoin simplesmente subindo SP caindo com ouro subindo foi realmente um dia muito louco ali, difícil operar ontem é realmente eu decidi ficar fora hoje aqui tô bem cauteloso com os trades, me, me, me botando ordens aqui mais afastadas, enfim, para poder uh, tentar aqui surfar um pouquinho desses movimentos, possíveis movimentos Bitcoin, mas sem querer fazer uh, uh, muitos ganhos maravilhosos aqui, tá bom? É, conforme eu comentei para vocês também, eu fiz boas vendas aqui no esporte nessa região, próximo dos 20, uh, 29 mil. E 400 dólares tá e também na região próxima 61. Então eu realizei aí venda do esporte. Então, assim, praticamente a minha banca aqui a uh, Bitcoin tá praticamente 90% aí uh, é vendida. Tem 10% de exposição ao Bitcoin ou menos aqui da minha banca de trade tá. Então, é a minha visão é para expor mais minha banca nessas regiões aqui tá. Pessoal, eu é eu vou mostrar para vocês. Então, vamos dar uma olhada aqui, baixar o tempo gráfico aqui para o diário primeiro. Outra coisa importante aqui, ó, uh, tem essa formação que é, é importante vocês prestar atenção, né? Essa formação aqui em cima, a gente poderia formar também um padrãozinho aqui de ombro, cabeça e ombro. Eu vou comentar para vocês aqui em tempos gráficos menores aqui sobre isso, tá? É um padrãozinho que tem, tem que tomar cuidado. Uh, e também aqui a gente tem outra região que é importante, tá? Se o Bitcoin começar a perder essas regiões aqui, ó, a começar nessa correção, começar a perder essa região de 68 aqui, né, essa região dos US 23 mil dólares, pessoal, a coisa pode ficar bem complicada, tá? a gente pode formar um outro padrão aqui, um outro ombro, cabeça e ombro nessas regiões aqui, tá bom? Então isso é importante é, ficar atento, né? Isso levaria, daria problemas, poderia trazer problemas aí pro mercado, tá bom? Mas eu não estou acreditando por enquanto nisso, só quero alertar vocês dessa possibilidade, tá bom? Uh, então vamos baixar o tempo um pouquinho mais aqui, mostrar para vocês algo interessante. Uh, a gente tá aqui dentro desse, desse triângulo aqui que o Bitcoin tá formando, tá? Dentro de um possível cone também. para mim, as regiões mais importantes agora no curto prazo são essas aqui, a região dos 27 mil dólares, obviamente aqui a região, um, esse último fundo aqui, né se o Bitcoin começar a perder, realmente a coisa pode ficar complicada, a gente testar aqui essa linha de amarela aqui, no caso estou de olho, e junto com a média de 200 semanas, tá? são as regiões importantes que a gente vai ter suporte aí, e a gente pode avaliar assim de se expor aí, no caso eu vou estar interessado em começar a fazer compras o Bitcoin aqui, me expor um pouco mais da minha banca, no spot nessas regiões, tá mas eu vou estar interessado em entrar mais pesado em regiões mais abaixo, que eu vou mostrar para vocês também daqui a pouquinho, é, e aqui para cima, pessoal, se romper também aqui, eu vejo, não vejo Bitcoin indo muito longe dessas regiões aqui, tá? Dos 32, 32 mil dólares, tá? Mas eu não tô vendo muita liquidez aqui nessas regiões aqui por enquanto. Faria mais sentido para mim uma correção, então não estou muito interessado em longs o Bitcoin nessa região aqui, não, tá bom? Inclusive o Bitcoin aqui, ele, se vocês olharem aqui nessas regiões, ele teve uma rejeição aqui de 68, ó, rejeitou 68, né? Nessa zona que não conseguiu ficar, fechar acima aqui. Uh, fechou até, mas não teve não, Acabou não conseguindo fazer nem, uh, Fechamentos importantes aqui né, Se a gente olhar tempos os gráficos maiores uh, Então essa região de 68 aqui também Se a gente puxar também Dessa, dessa zona aqui agora, desse topo aqui, ó fundo, a gente está aqui agora tentando fazer também, testar. Uh, eu achei, até, achei que ontem o Bitcoin até ia buscar essa região dos 29 mil dólares e acabou não indo. tá Então, para mim, essa zona aqui é importantíssima, a região dos 29 mil e 100 dólares. Eu acho que vai ser importante acompanhar aqui agora. Se o Bitcoin não tiver força para conseguir romper isso aqui, romper essas regiões dos 30 mil dólares, a coisa pode ficar bem feia aí, e a gente buscar testar essa região dos 27 e abaixo, tá? Então eu acho que na minha opinião aqui, obviamente o mais provável, eu estou acreditando que o Bitcoin vai sim fazer uma correção, tá? Olhando o tempo os gráficos maiores eu acho que é o mais provável aqui na minha opinião, tá bom? E também esse cone aqui na minha opinião, ele é um padrão, uh, é um padrão de, de, aqui no topo assim, eu não gosto muito, né? E também não formou tão bonito aqui agora, na verdade, teria que testar mais uma vez aqui, mas acabou não indo, poderia fazer isso aqui, né? E, mas eu tô achando pouco provável, tá bom? Eu acho que mais provável a gente ter essa correção aí, mas vamos ver como vai ser a fala hoje, eu não vou estar muito interessado em fazer operações curtas aqui, vou mostrar pra vocês aqui agora onde eu vou estar me expondo, então, é, para regiões de short e também... Mais regiões de short que eu estou interessado aqui agora, tá? Longs e que realmente não estou muito buscando é, para o Bitcoin nessa região, tá? É, então, pessoal, vou passar para vocês aqui esse pool de criação rapidamente. Só uma vez importante aqui também, ó. A Prime SVT que também está apoiando o meu canal, está tendo uma competição de trade aqui agora, que você pode operar sem arriscar é, dinheiro real, tá? São fundos virtuais. Então, a corretora vão dar para vocês fundos virtuais. Não sei de fato como vai funcionar isso aqui, mas se você for na corretora, para entrar aqui ó, nessa opção aqui, Contest, aqui você vai poder ver essas, essas esses, digamos assim, competições aqui rodando. Tá? Então, aqui ó, são fundos virtuais aqui que são fornecidos para todos os participantes. Basta você clicar aqui em Join, ó, juntar aqui e participar. Você vai poder, então, participar dessa competição. Eu, eu vou participar pela primeira vez aqui nessa competição. Vou ver como vai ser. Mas como não tem risco aqui, acho que vale a pena vocês também participarem e conhecerem como a corretora funciona. Estou tá? curioso para ver como vai ser isso aqui. E você pode concorrer, então, aí até 10 mil dólares aqui de prêmios né? sem arriscar dinheiro. Então, acho que é interessante. Vale a pena você dar, dar uma olhada aqui com carinho nisso aí, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vou passar aqui, então, agora os pools de criação. Da a BitMEX e também da, da, das corretoras aqui demais. Olha só, a Bitcoin acabou não pegando aqui esses pools acima, né? Então ontem eu acabei estopando uma operação aqui de short que tinha nessa região, porque fiquei com medo do Bitcoin buscar essas zonas mais acima, né? Então acabei por estopando ontem no live trade dessa região, né? Tinha um suporte, a resistência aqui do open interest que não foi respeitada. E temos aqui essas regiões acima, no curto prazo, até a região aqui dos 29, quase 30 mil dólares temos aqui liquidez, Tá? A zona que mais estou interessado aqui é essa região dos 29.200, 29.100 dólares, acho que é importante. O Bitcoin poder testar é bem próximo da região de 618, tá bom? Então, vou estar interessado em escalar aqui shorts, aos pouquinhos, nessas regiões aqui, tá? Uh, Para o Bitcoin. Uh, olhando aqui também a Vesco, que é interessante também, mostra que tem liquidez na região dos 29.100 dólares. Então, é uma zona que a gente pode sim avaliar aqui de buscar shorts. A long seria a região dos 27.400, mas não estou muito interessado aí em fazer long nessa região aqui não, tá pessoal? Estou mais buscando aqui realmente agora a operação de short, Uh, é apostando numa possível correção aí no semanal e também aí no mensal, tá bom? Olhando também aqui, uh, só mostrar pra vocês que vem o trade light, ó, o trade light é interessante ver também, a gente tem aqui uh, nessas regiões mais acima, ou, ou esse outro ponto também que eu fechei, esse, esse, esse, esse short lá, a gente tem uh, desequilíbrio de oferta e demanda nessas zonas aqui, tá? Dos 29.100, acima até a região aqui dos, dos 30.100 dólares. Então, se você estiver interessado em short, tem que botar, obviamente, um stop acima, pelo menos, dessa região aqui dos 30.300 dólares. Eu acho que 30.200 dólares, mais ou menos. A gente tem essas, essas divergências aqui, oferta-demanda, numa hora. Do 4 horas aqui, que é o mais forte, a gente tem nessas zonas aqui, ó dos 30.000, 29.100 dólares até a região dos 29.300 dólares aqui. Então geralmente o Bitcoin vai testar essas zonas aqui, já mostrei para vocês aqui várias vezes. né? É, inclusive eu estava interessado aqui em escalar o um short nessa região aqui que ele foi testar, mas ele rompeu aqui a, a resistência do Interest na live de ontem e, e eu acabei uh, forçando aí, saindo dessa operação desse short, tá bom? É, então é isso pessoal, são as zonas mais importantes aqui agora no curto prazo, na minha opinião tá, Olhando também aqui a High Block, vamos passar aqui no 12 horas A gente tem liquidez nessa zona aqui dos 28.800 dólares Pelo menos aqui no curto prazo que eu estou vendo aqui agora nesse momento E olhando aqui então os 7 dias, a gente tem uh, bastante liquidez aqui formada Tem liquidez formada quer dizer uns 30.300 Então o stop tem que estar acima dessa região aqui na minha opinião tá? Quem está interessado em shorts e uh, formando liquidez aqui na região dos 27.500 para baixo até a região dos 26.500 dólares, tá? E aqui, olhando 13 meses, pessoal, que é interessante, a gente pode ver, tem liquidez nessa região aqui dos 25.400 até a região aqui dos 22.400 dólares, tá? É uma região extremamente importante aqui também. Então, realmente, aqui essa zona pode ser um, um ponto interessante de se expor aqui, é, Bitcoin nessas zonas que tem muita liquidez, tá? São zonas que eu vou estar interessado em comprar, botar ordem de compra o Bitcoin, apesar aí, tá? De Bitcoin perder os 23 mil dólares, que é perigoso, acho que pode sim o Bitcoin buscar essa as zonas aqui agora essas zonas aí também olhando aqui uma correção mais no semana no mensal no caso aqui né olhando se assim, essa última pernada que o Bitcoin fez obviamente que 6,8 é importante né se puxar aqui noite desse topo fundo aqui essa região seria a região dos 23.400 dólares né obviamente aqui seria uma zona interessantíssima para a gente se expor na minha opinião eu vou estar interessado em me expor aqui, uh, talvez com stop abaixo dessa região aqui, desse, desses pontos de liquidez aqui, conforme eu comentei para vocês, tá? Essa região aqui dos 22.400, se começar a perder, realmente a coisa fica extremamente complicada, tá bom? Uh, pessoal, acho mais que mais é isso que eu tenho para vocês, tá? Aqui na análise de hoje, então uh, vamos ver como vai ser essa fala do Jump Out. realmente ansioso aqui para ver o que, vai, que vai, ser, vai ser dito. Mais tarde eu vou voltar a fazer aqui um update para vocês. Em relação ao que eu tô vendo, tá? Realmente o mercado tá bem confuso aqui, olhando também o DXY, não sabemos para onde que ele vai ir. Tá aqui, sobe e desce, uma lateralização nessa região de suporte, tá? Bem. bem uh, uh, né? Tô ansioso para ver qual vai ser a decisão aqui do, do DXY. Se perder, começar a perder esses fundos aqui, pessoal, realmente o mercado pode ficar bastante bullish aí. A gente pode ter pump e sp 500 também do Bitcoin, tá bom? Por enquanto, eu continuo acreditando que isso aqui vai ser um suporte uh, pro DXY, tá? Eu acho que o John Powell vai aí ser. Uh, agressivo aí, digamos, né? falando que vão manter essa, essa aumento de taxa de juros aí pra poder combater a inflação, enfim, até que as coisas realmente comecem a quebrar, tá? Então, no mais, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça aí de apertar esse botãozinho do like aqui embaixo do vídeo, é extremamente importante. E a gente se vê então mais tarde para updates aí. Amanhã eu vou voltar com os vídeos normalmente aí no canal. Acho que amanhã vai ter live trade também, dependendo às 10 horas. Aviso vocês aqui no final do dia, mas acho que sim, tá bom? Então é isso. Um abraço a gente se vê.